Nesta aula vamos tratar do, do funcionalismo, teoria linguística que se desenvolveu também no século XX e que, ao contrário do que a gente pensa, ela não, não é uma teoria que se desenvolveu fora do estruturalismo. Então, até coloquei aqui que a, o funcionalismo surgiu na década de 1920, a partir dos estudos de desenvolvidos pelo, no Círculo Linguístico de Praga, fundado pelo linguista Willem Matesius. Os, os principais estudos do Círculo Linguístico de Praga foram desenvolvidos por Trubetzkoy e Jacobson. E aí, é, como eu, eu já dizendo pra, eu estava dizendo estava dizendo para vocês, os funcionalistas são estru estruturalistas na medida em que seu objeto é, de fato, a língua como sistema. A qual acrescenta um questionamento em termos de funções a que ela se presta, o que permite afirmar que é um estruturalismo funcional. Então, é, a gente costuma, se a gente tiver que opor uma teoria linguística a outra, a gente não opõe o funcionalismo ao estruturalismo, mas ao gerativismo ou a alguma outra teoria formalista. Então, a gente costuma dizer que o funcionalismo, ela, ela se desenvolveu dentro do estruturalismo. Então, muitos autores chamam, por exemplo,. A mary Pavot, naquele livro As Grandes Correntes da Linguística Moderna, e também Eduardo Martelota, no Manual de Linguística, dizem que é, trata-se de um estruturalismo funcional. É, com relação aos princípios sossirianos, os linguistas, denominados, designados de funcionalistas, se opunham à distinção entre sincronia e diacronia, preconizada pelo fundador da linguística moderna, assim como a homogeneidade do sistema linguístico. Então, é, como, como eu estava dizendo para vocês, né, é, por um lado, eles são é, estruturalistas também, né, mas a, a grande diferença é que vão pensar na linguagem em uso, não na linguagem como sistema, como os estruturalistas. Esta é a grande diferença. Então, a, qual que é o objetivo do, do funcionalismo? Estudar as funções desempenhadas pelos elementos linguísticos sob quaisquer de seus aspectos fônicos, gramaticais e semânticos, mas sempre pensando em situações reais de uso. Então, isso precisa ficar muito claro. Né? As teorias estruturalistas, elas, elas pensam a língua como sistema e pensam só na relação interna das, dos signos entre si. Né? Nada que seja exterior interessa, então não interessa quem fala, não interessa o contexto. Já as funcionalistas são exatamente o oposto, vão pensar na linguagem em uso. Mais para frente eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como isso funciona melhor. E eh, para os funcionalistas, então, pensando né, nessa, nessa, na linguagem em uso, a concepção de linguagem que, que permeia o, o, o funcionalismo é que ela é instrumento de comunicação e de interação social, empregado por seres humanos com o objetivo de transmitir informação entre interlocutores reais. Isso significa, como eu disse, né, que os funcionalistas trabalham com os dados reais de fala ou escrita, extraídos de contextos efetivos de comunicação, deixando de lado frases dissociadas de sua função no ato da comunicação. O que, que são frases dissociadas de sua função no ato da comunicação? Por exemplo, quando a gente tem um, um exercício para separar é, sujeito de predicado, você tem lá uma infinidade de frases, cinco frases, seis frases, não sei, dez frases, uma descontextualizada da outra. Então, esse tipo de estudo é... O estudo, como eu falei para vocês na primeira aula, um tipo de estudo estrutural, são frases descontextualizadas, fora de contexto. Os funcionalistas vão, é, podem se dedicar às mesmas frases desde que no contexto em que elas foram utilizadas. É, quando a gente fala em funções de linguagem, uma, uma, é bastante recorrente já aquele esquema da comunicação desenvolvida pelo Jacobson, que todo mundo conhece, né? que eu já vou apresentar, talvez vocês não conheçam pelo nome, mas todo mundo já, já um dia ou outro, se deparou com esse tipo de, de, de teoria. né? E Então, a gente tem como o primeiro a primeira pessoa que pensou sobre as funções da linguagem foi o Biller, em 1934. E aí ele, ele diz que a linguagem tem três funções. Uma cognitiva, que ele chama, de, que serve para representar o mundo, para transmitir informações. Uma expressiva, que revela informações sobre estados interiores e disposições e atitudes do locutor. E uma conativa ou apelativa, que serve para influenciar o de destinatário a fazer algo. Então, se vocês é, é, perceberem, né, quando a gente fala em, em transmissão de informação, quando a gente pensa, por exemplo, numa uma notícia do jornal, qual que é a função do, do, da, da notícia do jornal? É transmitir uma informação. Então, do ponto de vista do Biller, é uma função cognitiva. Né? A propaganda, qual é a, a, a função da propaganda? É persuadir o, o, o interlocutor a comprar algo, né? Então é persuasão, a, a influência mesmo, né? Então seria a conativa e a apelativa. E uma poesia, o que que faz uma poesia? Ele revela informações sobre estados interiores ou atitudes do locutor. Então, o Beeler em 34 ele ele denomina, ele delimita as funções entre as, divide as funções da linguagem em três. E aí, em 63, o Jacobson, ele ele ele apresenta o que a gente chama de teoria da comunicação, né? E que ele vai dizer que o emissor manda uma mensagem para o receptor através de um canal, uma um, através de um canal e um código, né? Sobre algo do mundo que é o referente. É, eu acho que essa esse esquema elementar da comunicação ele é bastante difundido até hoje, se a gente for olhar nos livros de, de ensino médio, ainda tem esse esquema elementar da comunicação, né? E ele tem um problema muito sério, esse, esse esquema elementar da comunicação, que é não prever a polaridade de pessoas, que, ou seja, não prever a troca entre o emissor e o receptor. Então, o emissor é só o que manda e o receptor é só o que recebe, né? Então, essa é a grande crítica da, da, da teoria desenvolvida pelo Jacobson. E aí, uh, as funções propostas pelo Biller, ou, ja, ou Jacobson, acrescenta mais três. Então, a gente vai ter seis funções da linguagem. Então, de acordo com o Jacobson, a função referencial ou denotativa, que é a ênfase no contexto, e o objetivo é a transmissão da informação sobre a realidade do elemento a ser designado, como eu falei para vocês, então, uma notícia de jornal, ou quando a gente assiste mesmo o jornal é, na televisão, né, qual que é o objetivo? É disseminar a informação, então, é o que a gente chama de função referencial ou denotativa. A emotiva ou expressiva, que, se, é, que, que permanece lá do Biller, né, que é a ênfase no emissor. O objetivo da mensagem é a expressão das emoções, atitudes, estado de espírito emissor com relação ao que fala. Então, é, por exemplo, é o caso da, da poesia, como eu falei para vocês. Uma, uma coisa importante é que quando a gente vai trabalhar com as funções da linguagem, não essencialmente cada, cada situação de comunicação tem uma função só, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter função emotiva ou poética na, na, na, na, na poesia. É, no e-book eu coloquei para vocês um texto que chama Traduzir-se, e eu coloquei como função metalinguística, porque o objetivo da linguagem é falar sobre a própria linguagem. Né? Quando a gente fala em função metalinguística, é o caso do dicionário. O que, que a gente tem no dicionário? a língua falando sobre ela. Né? Então, você tem, procura um sinônimo, então você tem a língua falando sobre ela mesma. Então, o que a gente chama de função metalinguística. A poética, como eu falei, é a ênfase na mensagem e o objetivo da mensagem é dar ênfase à elaboração da mensagem. Repetir, né? o emissor constrói o texto de maneira especial, realizando um trabalho de seleção e combinação de palavras, objetivando a provocar algum efeito de sentido no, no receptor. A função fática é simplesmente do estabelecer a comunicação, o contato entre o emissor e o receptor. Eu sempre digo para os alunos que quando a gente é, cumprimenta alguém na rua, a gente diz, oi, tudo bem? Mas na verdade, tudo bem, não é. a pessoa não vai responder, vai dizer, não, não está tudo bem, eu tô, peguei Covid, estou sem dinheiro, é, meu carro quebrou, né? ninguém quer saber disso. Né? É, esse oi, do bem, é só para estabelecer o canal, né? para não fechar o canal de comunicação, mas não essencialmente para saber como está a pessoa de fato. Né? E por último, a função conativa apelativa com a ênfase é, no receptor, cuja função é, então, influenciar, persuadir o destinatário. Né? Então, como eu já falei lá do Biller, né? é, a propaganda é um bom exemplo disso. Né? Qual, qual, é o, qual é o objetivo da propaganda? É influenciar, é fazer com que o, o receptor ele seja convencido de que aquilo que está sendo dito é verdade, né? levando a comprar aquele, aquele produto. No e-book vocês têm exemplos e depois quando eu for para os polos a gente fala mais um pouquinho sobre cada uma delas e discute melhor cada uma delas. É, um outro funcionalista dessa época é o André Martinet, né? É, e ele tem uma direção, uma, uma, aliás, até quando a gente vai lá olhar nos manuais de linguística, às vezes o Martinet aparece como estruturalista. Então, em alguns livros ele está no funcionalismo, e às vezes ele tá no, no, no, no, no funcionalismo, e às vezes no estruturalismo. E ele tem uma, direção, uma ligação direta com o estruturalismo europeu, elaborado por Saussure e com a vertente funcionalista do Círculo de Praga, em especial com os trabalhos de Trubetzkoy, embora tenha iniciado os estudos com pesquisa sobre o indo-europeu e a fonologia. Segundo o autor, a linguagem verbal humana tem uma característica estrutural que a difere de todas as outras, que é a dupla articulação. Segundo essa característica, todo enunciado se articula em dois planos. No primeiro plano, a primeira articulação, o enunciado divide-se linearmente em unidades mínimas significativas, que ele chama de monemas. Como, por exemplo, em nós falávamos bem, se a gente dividir nós e bem não pode ser dividido, né? mas falávamos, a gente pode dividir em radical, vogal temática, desinência de modo e tempo e desinência de número e pessoa, que é o moço, né? Então, é isso que ele chama de monemas, é a divisão da, da, da palavra em unidades menores. E a segunda articulação é a divisão do monema em fonemas. Então eu coloco o exemplo ali, é, falávamos, né, em, é, entre barras, como vocês viram ano passado em, em língua portuguesa. Toda vez que a gente faz a divisão fonética, a gente coloca entre barras cada fonema, né? Então o que que o o que que o Martinet faz na verdade? Olha, ele divide em unidades menores, todos divide as palavras em unidades menores. Os, o que a gente chama de morfemas, ele chamava de monemas, tá? Isso varia um pouquinho de autor para autor, mas o sentido é o mesmo. Por exemplo, o Matoso Câmara vai falar em morfemas e o, o Martinez vai falar monemas, mas o sentido é o mesmo, Tá? E a fonema, uh, os fonemas então, então de novo pensando a, a linguagem como, quando a gente diz que ela, ela é articulada significa que ela pode ser dividida em unidades menores, tá? E ele faz isso então dividindo as palavras em monemas e fonemas. Qual a importância da, da, dessa dupla articulação da linguagem, né? Porque, porque pensar que a linguagem pode ser dividida duas vezes. É a sobre, a, evita a sobrecarga da memória e permite a economia de esforços na produção e compreensão da linguagem oral, verbal, segundo a, a Souza e Silva e a Koch. Nos Estados Unidos, né, então a gente estava falando ali de Europa, o Martinet francês, né, e nos Estados Unidos a gente tem então como principal funcionalista o Halliday, o Halliday incorpora na sua obra a dimensão social à linguística, pois para ele a linguagem é totalmente dependente da cultura, sendo que a articulação entre os dados sociais e as formas linguísticas faça-se por meio das metas-funções, ideacional, interpessoal e textual. Vejam que aqui é, a gente já tem um caminho aberto para a sociolinguística que é, é uma das teorias que a gente vai estudar mais para frente né o que que é a sociolinguística é uma teoria que alia a o estudo da linguagem à sociedade né então é, esses autores como Halliday por exemplo eles não deixavam de lado a questão da cultura né como é que a cultura influenciava na linguagem tá é, segundo Cunha, a natureza da linguagem enquanto sistema semiótico e seu desenvolvimento em cada indivíduo devem ser estudados no contexto dos papéis sociais que os indivíduos desempenham. Então, é, um exemplo que eu dei na apresentação da, da disciplina, eu falei para vocês, por que, que algumas, algumas comunidades linguísticas falam nós fomos e outras comunidades linguísticas falam nós fumo Existe certo ou errado? Não existe certo ou errado. Né? O que existe é, é uma variação né? decorrente de um fator, certamente, de escolaridade e de nível social. Né? E também de contexto, porque é, a gente pode falar, por exemplo, nós fomos, a gente pode dizer nós fomos, né? cortando S. Então, é, é, em situações mais informais, isso também é possível. E no Brasil então é, chegamos com o funcionalismo no Brasil com Ataliba de Castilho e Maria, Maria Helena de Moura Neves. Eu penso que esses são os dois grandes autores, é, os dois funcionalistas brasileiros, né? A, os dois estão vivos ainda. E é uma teoria que se liga acima de tudo, segundo a Moura Neves, o funcionalismo é uma teoria que se liga acima de tudo aos fins a que servem as unidades linguísticas, o que é mesmo que dizer que o funcionalismo se ocupa exatamente das funções dos meios linguísticos de expressão. Segundo ela, o homem fala porque dispõe da competência linguística, porque domina uma língua particular historicamente inserida, o conhecimento em um idioma e porque se encontra em uma dada situação de uso em um determinado evento comunicativo então vejam que a grande questão aqui do funcionalismo é a linguagem em uso né é estudar a linguagem em situações reais de fala ou de escrita é isso que eu coloco nesse próximo slide quando eu coloco aí que os funcionalistas o que os funcionalistas propõem é estudar a língua em uso em contextos reais de comunicação pois acreditam que é nesse espaço que a gramática, o organismo maleável que se adapta às necessidades comunicativas e cognitivas do fa dos falantes, se constitui, isso porque as regras da gramática são modificadas pelo uso, isto é, as línguas variam e mudam, e portanto é necessário observar a língua como ela é falada. Dizendo assim, parece muito, muito complicado entender, né? Mas eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem qual é a diferença de uma perspectiva funcional para uma perspectiva estrutural. No exemplo, no exemplo, você é inteligente. Então, se a gente fosse pensar do ponto de vista estrutural, a gente podia dividir você é inteligente em fonemas, depois em morfemas e depois analisar sintaticamente. E aí a gente teria que você é sujeito, é inteligente é predicado e inteligente é predicativo do sujeito. Isso é uma análise estrutural, tá? Agora, do ponto de vista do funcionalismo, quando eu digo você é inteligente e inteligente é você, né, a, a gente vai ter que, sintaticamente, não há nenhuma diferença nessas duas frases. Né? Mas do ponto de vista do funcionalismo, enquanto eu digo você é inteligente, isso é uma afirmação. Agora, quando eu digo inteligente é você, a segunda está relacionada a uma situação comunicativa típica de réplica e um dos possíveis efeitos de sentido que produz é a ironia. Então, vejam, é um outro modo de olhar a linguagem. Se eu fosse, repito, analisar você é inteligente, inteligente é você, do ponto de vista estrutural, eu teria exatamente a, me, a, a, a mesma análise, né? Inteligente é predicativo do sujeito e você é sujeito, né? E é, é, é inteligente é predicado. Agora, quando a gente olha para a língua, pensando no contexto real de uso, a gente está abandonando essa ideia só de língua como sistema fechado de signos, que orbita só em torno dela mesma. né? E a gente pensa na situação discursiva, quer dizer, quem disse, por que disse, em que contexto disse. Isso pode ser muito bem observado na gramática de usos da Maria Helena de Moura Neves. Ela tem vários livros, tá? mas a gramática de usos, a edição que eu tenho é de, é de 2002, eu acho, se não me engano. E aí, é, a já diferença básica, quando a gente olha para uma gramática de usos, é que não tem aquela divisão entre fonologia, morfologia e sintaxe que a gente tem nas gramáticas estruturais. Quando eu for aos polos, eu vou levar mais exemplos como esse para a gente observar qual que é a diferença, então, de uma análise estrutural para uma análise funcional. Mas em termos bem gerais, então, como eu disse, né, como eu fui afirmando nessas duas aulas, quando a gente estuda a língua por um ponto de vista estrutural, a gente está pensando a língua como um sistema fechado de signos, isto é, pensando só na ordem interna do sistema. E quando a gente pensa no funcionalismo, a gente pensa nas funções da linguagem, isto é, no contexto em que ela é usada, em, que, em quem disse e por que disse. Então, nos vemos nas próximas aulas e nos polos.